o meu nome é Valéria eu sou psicóloga e eu vim em busca do curso da hipnose justamente para agregar no, no meu trabalho né, na clínica e inclusive tem ajudado muito tenho obtido vários resultados e estou super satisfeita com o curso é, estou conseguindo né aplicar é, de uma forma tão simples porque eu imaginava que a hipnose era algo que não trazia resultado inclusive acho que é muito preconceito ainda por falta de conhecimento, né? E com com as aulas do Valdecir, isso pôde clarear muito mais e eu tenho conseguido é, passar isso, né? Já tenho resultados positivos nos atendimentos que eu faço e tem vindo só agregar. Você recomenda o curso para os psicólogos? Recomendo, recomendo, eu acho que tudo que for é, tudo que for acrescentar no nosso trabalho como psicólogos vale a pena vale a pena investir não só é necessariamente para o nosso trabalho como terapeutas mas justamente assim, para o nosso crescimento pessoal eu acredito que a partir do momento que a gente busca informações busca conhecimentos a gente cresce muito mais e com isso a gente pode auxiliar os nossos clientes de uma forma positiva e com mais fundamentos, né? que tudo aquilo que você vive na sua prática, o resultado é bem melhor. É isso, muito agradeço muito pela